Vai lá, vai lá, gira forte, gira forte. Com assento, gira forte, isso aí, ó. Isso aí, isso aí mesmo, isso aí mesmo, vai boa, lá. Boa, boa. Segundona, segundona. Tá perto aí a primeira, tá perto, hein? Tá perto. Sangue nos olhos.